Eu lembro que você tinha falado da última vez, que de uma certa forma, escrever rap era como desenhar, né? E eu tenho um questionamento, da outra aula mesmo eu ia perguntar, mas depois eu me segurei um pouco, que era tipo, como, sabe, como escrever, ou tentar escrever o que tá na sua cabeça, tá ligado? Tentar passar isso pro papel. Tá de forma efetiva, sabe? Tipo, como você faz isso, quais são os caminhos. Se eu tenho que traçar um objetivo antes de começar a escrever e depois escrever e tentar chegar nesse objetivo, tá ligado? Porque eu tenho, tô tendo um pouco ultimamente essa dificuldade, tá ligado? Eu penso no assunto, tá ligado? Às vezes eu penso até no ritmo que, que vai ser. Na hora que eu vou escrever, não sai. Salve, lá Beleza? Você ouviu aqui junto comigo a sua pergunta? Não, não ouvi não Ah, tá Não, eu tava ouvindo a sua pergunta, né? Sim E a sua pergunta é uma pergunta muito boa Porque eu acho que ela é... Eu acho que a sua pergunta é um dos segredos do MC É como que você é, materializa o que você tá pensando Sim e é uma pergunta difícil. Eu acho que é uma dificuldade que, deve, que muitos MCs devem ter. E você tá ligado às entrevistas que eu tô fazendo lá no, no Instagram, né? Sim, sim. O Marcelo Gugu falou uma coisa pra mim. Na, que ele, eu não lembro se foi uma pergunta minha, ou se foi uma pergunta de alguém, que eu achei bastante interessante que ele fala, que ele fala uma coisa assim. Comece com. Uh, já comece com o seu objetivo final em mente, né? Então, eu Então, enquanto eu tô falando com você Eu tô anotando as ideias Aí depois, quando eu publicar o vídeo Dá pra você rever o pessoal também Mas ele falou uma coisa Que é você já começar com O final em mente, né? É, que é tipo você, já batalha, você nunca batalhou, né? Não, não que a batalha tipo assim como que funciona mentalmente mais ou menos é, quando você vai dar uma punchline que é aquela parte que todo mundo grita né que todo mundo que é maior impacto você quem tá falando a punchline já sabe o final quem não sabe é o público então a construção dele até o final é que que causa um impacto e justamente o final então acho que a primeira coisa no final é... você diz a a palavra final não só a palavra final, mas a sacada final A palavra também O conjunto O conjunto tipo, É tipo... É igual contar uma piada Quando, quando a, a pessoa termina de contar a piada, você vê que Aquelas últimas palavras, aquela última frase é que, que fez valer toda a construção da piada Sim. Então Uh, você tem, é, você já tem que come começar com, é, você já tem que saber o que você quer no final da música para uma música nesse nesse nível de compreensão que você quer passar. Entendi. Começar sabendo onde você quer chegar. Então eu tenho que definir no caso. O que eu quero, né? Tá ligado? Qual seria meu objetivo? Tipo, o que eu quero entregar? Tá ligado? Quais são isso. as ideias que eu quero expor? Exato. Tipo, porque isso vai determinar se o que você tá fazendo tá no caminho ou não. Se você não tem isso, qualquer caminho serve. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas, assim, você, faz, você fazer sem saber o final também é um jeito de fazer. É, você pode fazer solto, mas se você quiser. Amarrar bem, você já tem que saber o final. Tipo, o que, que você quer no final, né? Aí, eu vou, te indicar, eu vou te indicar um exemplo. Um exemplo bem feito disso. Você é, ouve. Você tem alguma afinidade com o Gabriel Pensador? Eu já ouvi ele bastante. Hoje em dia eu não ouço ele. Só ouço a mais famosa, que é aquela que ele. Fala sobre fumaça e do índio lá Mas eu já ouvi ele mais Certo, por exemplo Atualmente, não consumo ele. Pode crer essa, a, essa música que você falou Cachimbo da Paz você, Se você ouvir ela de novo Você vai reparar que ele já sabia o final Desde o início Que é o que? Sim, entendi é, é uma crítica, ele tá criticando Essa... essa como é que chama? Essa relativização Entre o que é proibido E o que não é, é enquanto, enquanto drogas Prejudiciais, né? Sim, ou até o que é justo ou não, né? Oi? Ou até a, o, o que é justo Ou não, tá ligado? O que é a justiça Isso, então tipo assim Sabendo que ele queria, né, ele foi lá e fez uma é, Como que ele definiu isso? Ele definiu fazer uma Uma alegoria contando uma história do índio, que não é real, mas assim, é, aí a alegoria é um assunto que a gente vai ver depois, a, quando voltar a gravação do curso, mas a alegoria tem a ver quando você cria personagens é, fictícios para representar uma, uma massa muito grande ou uma coisa que acontece repetidamente na história, né? Tipo, o índio representa é, os excluídos e, e o caso, o, o governador representa o poder, né? E, e aí ele relatou sobre essa diferença E daí Entendi, eu vou recomendar mano. uma outra música dele para você ouvir pensando nisso que você tá me perguntando Que chama Bra, é, Brazuca. Brazuca Brazuca, de Brasil com base isso, isso, isso mesmo Que é uma outra, também é uma outra alegoria Que Brazuca é o um nome que ele dá para um menino que joga bem bola e o irmão dele é Zé Batalha, que é um cara que é, é ruim de bola Por isso ele tem que trampar, os dois são pobres E aí ele traça um paralelo entre a vida de um e a vida de outra E tem um desfecho assim é, no final da música que é digno de um filme assim Ele tem todas as fases assim da narrativa Tem uma introdução, o um desenvolvimento da história, tem o clímax Que é o um momento de tensão da história e o um desfecho e, e fica claro também que ele já sabia o final e mais do que saber o final, o Marcelo Gugu falou pra mim, é, Marcelo Gugu, não, o Cabal falou pra mim na entrevista, que às vezes ele chega a escrever tudo, tudo no papel que ele quer falar, antes de fazer rima, antes de se preocupar com a rima, com a forma, ele já escreve tudo antes, é, com ou sem rima. Entendi. É? Então às vezes... É, é tipo... É como se fosse tipo... Você escreveu tipo uma história, tá ligado? Onde você já sabe o começo da história e o final. Aí no meio da história que você vai brincar com situações parecidas e com coisas que tem a ver, né? Sim. É... Pra não perder o um... foco. Exato. Você pegou a época de locadora? Locadora física? Peguei. Pegou? É... Quando você escolheu um filme, você não olhava lá a sinopse? Sim. É, no Netflix tem também. Então... Você pode fazer uma sinopse do que você quer falar entendi Porque daí quando você estiver fora você, você olha e fala, peraí, mas deixa eu ver na sinopse do que eu criei Se eu tô no caminho, se você ver que não tá que às vezes só rima tá foda Mas não, não tá no que você queria Você volta, entendeu? Sim Mas você não precisa O tempo todo fazer coisas no começo Meio e fim, mas quando você quiser então você já define onde você quer chegar, é tipo uma viagem. Você vai definir, na verdade você não vai definir onde você quer chegar. Você vai definir aonde você quer levar o seu ouvinte. Que a sua dúvida era essa, né? Como que você, como que você desenha com as palavras, né? Sim. Você assistiu todos os módulos da de figuras de linguagem? Sim. Falta assistir só a parte de, de punchline que eu não nem conheço muito ainda. Uhum. Então, depois você. Que nem lá, tem figuras, tem as figuras de linguagem estão divididas em figuras de palavras, figuras de som, figuras de construção e construção, som, palavras e pensamentos. É, começa a treinar. É, Comece a treinar a sensação que você desperta no seu ouvinte através das palavras de uma de uma maneira bem simples você pode é, você pode ah, peraí, deixa eu escrever aqui maneiras de, de testar o que de, de testar o que você escreve um você pode escrever a mesma coisa de várias formas. É, eu faço isso às vezes. Por exemplo, eu tô com dificuldade de passar uma, um sentimento na estrofe de que o tempo passa muito rápido. Aí eu escrevo aquilo, às vezes, quatro vezes, de maneiras diferentes. Às vezes o final é o começo, às vezes o começo é o final. Às vezes eu enxugo as palavras, às vezes eu faço outro jogo de palavras. E às vezes, eu mostro. E eu mostro às vezes para alguém que, da minha confiança, assim, ó. Fala assim, é, qual desses quatro te dá mais sensação de que o tempo passa rápido? Ou então, melhor ainda, eu leio e falo assim, qual te impacta mais e por quê? Aí eu vejo se o porquê tem a ver com o meu porquê. né Entendi. Aí, tipo, ela fala, putz, isso aqui me impacta mais, que dá uma impressão que o tempo passa rápido. Eu falo, puta, então é esse o caminho. Saca? E é bom que a, nossa, a estrutura da nossa língua, tipo, possibilita que a gente possa fazer isso, né? Sim. Nossa língua, ela é muito rica. E a gente explora pouco, assim. Primeiro que a gente explora pouco tempo verbal. A gente, em geral, rima no presente. Eu tô, Sim. eu sou. A gente não usa... Por exemplo, vou te dar um exemplo, por exemplo, é, so, por exemplo, soubéssemos. Soubéssemos. Soubéssemos é tá, tá em algum passado aí que eu não, que eu não, que eu preciso estudar para lembrar, né? Ah, eu acho é assim. que é, acho que é passado, acho que é o passado imperfeito, alguma coisa assim. Mas enfim, uma das coisas que me forçou, que me forçou bastante foi isso. Aprender português. É. Porque, tipo, sim, com depois que de eu comecei a fazer eu falei, não, eu preciso aprender português, eu preciso ler. Tá ligado? Pra entender. Porque na sim. época eu comecei seu curso, eu é. fazia linguística. Mas linguística, tipo, é uma matéria muito difícil, sabe? Tipo, não... Tem que entender a base ainda. Sim. E eu aprendi fonética lá. no na linguística? Isso. Ah, pô, vapa. É... é praticamente a linguística aplicada aplicado na prática, né? E é muito bacana. Aí depois, quando, quando mesmo eu aprendi aqueles negócios de das multisilábicas, aquilo pra entrar na minha cabeça, meu Deus do céu. Só que depois é, tipo, entrou, mais de dessas das frases mesmo de sílaba tônica depois de qual é, onde tá a sílaba tônica se é oxítona proparoxítona, oxítona isso confunde minha cabeça <risos> aí tipo, depois que eu comecei a pegar mas você não tem mais nenhuma confusão sobre isso não não hoje tá de boa é. porque eu, eu já eu escrevi elas em ordem e Colocando um nomezinho com a frase embaixo e sinalizando onde está a sílaba, no caso, tônica. Uhum. É... Porque... Aí isso, tipo... E fala porque eu um método de estudo, assim, eu já, no é tempo já. Aí eu consigo pegar as coisas. Você tem um método de estudo? Sim, eu escrevo bastante. Pô, da hora. o é... um método de estudo é importante, que. Porque... É, às vezes você estuda muito, muito, muito por muita frequência, mas não tem um método. Não é, é Sim, um método sem é, é, Sim. E fora é, que o sistema já é prova, então você tem que Desculpa, cortou. Não, como tipo o sistema que eu estudo, como na faculdade, é, tipo tudo prova, tá ligado? Aí eu mesmo que eu meio que vi o método que eu mais aprendia é para mim tirar nota, né? Ah, perfeito. Pra minha, minha cabeça não lembrar do as coisas você faz faculdade do que mesmo faço gestão ambiental ah é, gestão ambiental é... que ano que você tá? último você é do estado de minas não sou da bahia você é da bahia sou ou da hora eu achei que você era de minas não eu só não moro lá atualmente mas sou baiano porque eu estudo no Centro-Oeste, no Mato Grosso do Sul. Como que. É, qual, que você, qual faculdade você estuda? Eu estudo na Estadual do Mato Grosso do Sul. O, o FMS? O EMS. Não, o EMS. O EMS. O FMS é a Fiscal. Ah, pô, da hora, mano. Que É. Eu já. Uma vez eu fui para... Mato Grosso do Sul pra Campo Grande, apresentar um trabalho na, na época da graduação também. Mas faz tempo, hein? Eu gosto de lá, eu queria morar lá, mas é muito caro as coisas lá. Mas por horas você tá morando lá? Não, não, eu moro numa cidade pequena, eu moro na fronteira do Paraguai. Né? Caraca, mano, que doideira. Longe pra caramba. <risos> Loucura. Muito mas a bom. sua família que mora bom. nesse lugar? Não, minha família é tudo baiano. Minha família é baiana e, e paulista. E você está sozinho aí? Sim, sim. Ah, entendi. Mas é normal. Eu tenho amigos que estudam medicina no Paraguai que vem da Bahia para lá, para cá. Pô, que massa. mano Pô, Legal. Tô. É, então, vo, é, na, voltando no tema de desenhar com as palavras, tem um, tem um, tem uma rima denicida. Ele fala assim, alguma coisa do tipo que ele fala que ele tá pensando no que, não sei o que, não sei o que, não sei o que no universo Focado, porque tudo isso tem que caber num só verso então, Eu acho muito interessante que ele, ele sintetiza o que é meio que fazer rap Que é você falar muito, só que com, pouca, é, com poucas palavras você resumir, você causar uma sensação Ah, entendi, é importante também pra mim porque o que acontece às vezes com, é, comigo também, que eu já vi amigos que fazem rap falar, é quando você leva muito tempo pra, pra chegar onde você queria. Às vezes você leva quatro linhas pra chegar onde você queria. Você fala, puta, é muita linha. Precisa ser menor. Você quer falar uma coisa, mas quando você escreve, você vê que você falou o seu objetivo na linha, mas que não encaixa nas, outras, nas linhas de cima, sabe? Porque tem muita mais sílaba. Então, se for pro beat, não vai encaixar. Sim. É... Aí você tem que pensar é... o que você falou. Exato. É bastante, é bastante coisa para se pensar. E pensando nessa ideia de desenhar com as palavras, às vezes uma coisa que eu... Por exemplo, para fazer metáfora e comparação, o que eu penso é, tipo assim, o que equivale a tal sentimento? Tipo... Eu vou colocar aqui como equivalência de, Tipo assim, equivalência de sentimento Equivalência De sentimentos No sentido assim, por exemplo Vamos fazer um exercício prático é... Vamos pensar que Você escreveu hoje? Não, não, não. hoje não Você é... tem alguma coisa? Você tem você tá perto de alguma coisa que você escreveu no últimos dia eu tô com mais caderno é, tem como você ler alguma coisa aí que você escreveu que você curtiu o eu dar uma olhada vou pegar como é mais curto vou pegar o botão é recente tá. uhum. Na mão. Como que chama? Se chama Eu Me Rendi. Beleza, manda braço. Quer que eu canto só uma parte? Uh -huh. Tá beleza. Nesta guerra eu já tô morto. Só andei contra a mão, trabalhe seu esboço ah, e não aperte minha mão, não. Qual será o futuro da nação? E nesta guerra quem não se rendeu? E nesta guerra quem não se rendeu? Todos com os olhos abertos e ao mesmo tempo estão todos cegos. Quem apertou a minha mão? Faça isso pela revolução. Tá bom? Tá bom. Todos me chamou... A te... Ó, me chamou a atenção aqui que você usou uma figura de linguagem. Todos com os olhos abertos e ao mesmo tempo tão cegos, não é isso? Sim. Então, você usou aí uma... uma... uma um paradoxo. Né? Como que você pode estar é, tá de olho aberto e ser cego, mas também é possível você estar tá de olho aberto e ser cego? Sim. E olho um aberto, sentido, né? assim... E o olho aberto é... O olho aberto, ele é tipo assim... Ele é meio que um dito popular para Fica esperto, né? Tipo, oh, meu, fica de olho aberto com esse cara, não é? Sim. Então você. Então olha, olha o universo de coisas que você colocou em duas linhas. Todos de, de olhos abertos e ao mesmo tempo tão cegos. Todos estão tão desconfiados e ao mesmo tempo não estão não tão enxergando a verdade. Mesmo é assim, tipo tem... isso, é tipo isso, cara. Todo mundo está vendo isso na sua cara. Tá ligado? Mas ao mesmo tempo não estou conseguindo interpretar o que é isso. Exato. Tipo, e aí você cumpriu bem esse papel de é, como que você cria uma. Como que você cria um desenho? Isso aí é um desenho, né? é, uma, um desenho é um desenho através das palavras. É... E daí, tipo, por exemplo. Uh... Você, você pode.. Colocar uma meta, assim, por exemplo.. É, como, que eu falo, ah, como que eu falo que as pessoas não estão sacando a realidade? Todos de olhos abertos, ao mesmo tempo tão cegos. Que outras formas você tem de falar, que é, de você desenhar mentalmente para uma pessoa, o quanto elas não estão sacando a realidade? Entendi. A gente não vai conseguir fazer isso em pouco tempo, entendeu? E, e muitas MCs às vezes. Não, não, sim, um... porque precisa de Oi? Não, porque precisa pensar bastante. Porque de uma certa forma o que eu escrevi é como se fosse um ditado também, né? Aí, é, sim, de uma certa é. forma é algo usado já, né? Não tô criando, né? Eu tô copiando. Pode crer. Eu nunca tinha ouvido. Eu nunca tinha ouvido. É... Não, não, isso... Eu não tanto, mas isso eu já... já ouvi de uma certa forma Coisas que faziam, falavam esse sentido Então acho por isso que eu consegui Porque tipo, isso eu escrevi Essa foi uma das primeiras músicas que eu escrevi Tipo, eu não tinha entrado ainda no curso Sim Então, tipo, muita coisa que eu escrevi aqui Como você falou, sabe? Do paradoxo, de figuras de linguagem Eu não entendia nem o que era Entendi, entendi Eu não sabia o que eu tava Você não, você não sabia o que você tava... Necessariamente por onde você estava navegando com as palavras Isso Entendo Eu lembro, quando eu comecei Foi de uma forma mais frenética Depois que comecei a, a pensar Muito mais no que eu estava fazendo Em estudar O que eu estou fazendo, entender o que eu estou fazendo Por que eu estou fazendo e tentar fazer de uma forma Mais responsável para não sair falando merda por aí <risos> Você viu Você viu um vídeo que, que, Do consultor de rima que chama Escreva Sem -se Dó e Edite Sem Piedade? Eu já, oh, oh, não tenho certeza só assistir esse tema, porque eu já vi vários vídeos do seu canal Esse Escreva Sem -se Dó e Edite Sem Piedade, eu tô falando assim, que na hora de escrever sozinho, com você mesmo Você não deve se limitar, por mais merda que você vai escrever Você não... não, não é essa hora que você se limita, entendeu? E a maior parte da limitação que as pessoas se colocam é, é ideológica e é pessoal e egóica. É, não tem nada a ver com qualidade, tem a ver com o que a pessoa acha do que vão achar, o que ela mesma acha dela ao escrever uma coisa que não é tão feia. Só que você escreve. Uma né? vez... Eu... eu entendo, porque tipo, na verdade, é pra gente né, soltar tudo que tá dentro, né? E depois só vir, no caso, editar. Uma vez eu vi o Black Yarni falando sobre isso. Exato. Que ele, é. fala... ele falava que... Tipo, às vezes, óbvio, ele escreve, né? Ele falava de como é difícil o processo de escrever, né? Ele compara com o parto, né? Porque é algo difícil, demorado. Sim. Ele falava que, tipo, depois ele revisava mas que ele só mudava algumas coisas se ele achasse que ia agregar uma riqueza nas rimas, uhum. mas que não perdesse o sentido que ele queria passar, entendeu? Sim. Então, tipo, ele não ia colocar uma palavra que talvez achasse mais, mas perdesse o sentido que no começo ele queria mostrar. É, isso também é uma coisa que que às vezes eu sou muito tentado a fazer, eu acho outra forma de fazer que é mais nossa, mais rico, mais legal, mas estraga o sentido do que eu queria dizer, aí não vale, se for ver Sim, bem, não vale a pena. E nessa entrevista que você falou que você viu dele, ele acaba deixando escapar aí, que ele também já começa sabendo onde ele quer chegar e se sai da, dessa, dessa meta dele, ele, ele volta para trás, né? Matei o que tava como original. Sim. É, então, você quando você. Não Oi? Não, eu entendo. Essa parte mais é só porque, tipo, na verdade, tipo. É porque eu tomo cuidado com as coisas que eu falo, sabe? Ah, sim. Porque, é. sei lá, eu, tipo, aquela a palavra tem poder. Sabe? Sim. É, você tem razão, tá certo. E dependendo de como pode chegar. Você é interpretada de uma forma totalmente diferente Equivocada, apesar que eu não tenho nada a ver com a interpretação dela Mas eu tento evitar interpretações Que não é da minha índole Sim, sim Sim, faz sentido E ainda mais no Brasil A gente é acostumado a escrever Como a gente Tipo assim, o MC escrevendo no Brasil É ele falando Nos Estados Unidos Existe a possibilidade assim que Eles criam muito personagens Para as coisas que eles falam para não ser vinculado à imagem dele, tipo o Slim shade, entendeu? Sim, sim, eu já fiz isso. <risos> então, é uma forma do cara falar o que ele quer, sem meio que, vamos dizer assim, se responsabilizar. Tempo que às eu acho, de uma, de uma certa forma, também essa forma é bem bacana, porque, tipo, às vezes não, você não tá falando de você, você tá falando de uma parte de você, e você consegue reconhecer outras características, de outras pessoas, outras pessoas que têm características parecidas, parecida e você joga para essas pessoas, tá ligado? Sim. É, é tipo aquela coisa, construir uma história, né? Sim. É, e o, o Eminem, eu acho que ele fez bastante sucesso, porque ele falou muita coisa que, que você pensa ali, no, no, no que você tem no inconsciente, mas você não fala sobre. E aí ele esculachou isso aí não e pode, acabou não. É, não causando pode... incômodo nos ouvintes sim sim eu, eu, eu ouço bastante ele eu curto ele. não ele é, ele é bom Algumas. então outra co... coisa tem que ser responsável. desculpa hum. cortou fala de novo algumas não eu curto ele mas algumas coisas não tanto porque eu acho que ele tem que ter tem que ele tem uma responsabilidade sobre as palavras e ele tem que sofrer isso sim pode crer também acho é... uma outra coisa aqui ó é... Acho que é importante. Eu, eu anotei aqui maneira de testar o que a gente escreve. Escrever várias vezes de maneira diferente, né? o mesmo verso, o mesmo, a mesma estrofe, de maneira diferente. É... Perguntar o que a pessoa sente quando lê o que você escreveu. É... Buscar uma equivalência para um sentimento. Né? tipo, Você tem uma sensação, como é que você transforma isso em palavras? Por exemplo. Ah, eu quero falar que eu quero falar que uh, que o, o amor o amor é uma é um que a paixão é algo que queima no coração. Você pode como que eu posso falar isso em palavras? Ah, é, meu minha paixão por você queima como é, como um pinguim dentro de um dentro de uma dentro de um caldeirão de sopa. <risos> Tô viajando aqui, mas tipo um pinguim, Sim. né? Um ambiente tenho... gelado. passar uma coisa, né? Sim. E tipo, por exemplo, se... isso é uma coisa também que muito. Eu... Não falei. Não, não isso que você falou. Puxa, tem muito com, não dá para comparar, né? Dá para comparar com com um, também um rap americano né tipo que sei lá você sei lá você me faz me sentir eles colocam like hein? como isso aí né tipo e sim, sim, sim. o make me feel like something sim entendi entendi Pô, mas... é, tipo, é criar uma metáfora né você pensa no falar e você cria a metáfora exato você pensa no sentimento final aí você cria os um objetos do que, le... que possam levar a um sentimento parecido com o que você está pensando uma coisa que eu pensei, tipo, também foi falando com você agora foi tipo, cada uma coisa que eu uso para fazer meus trabalhos, às vezes que é tipo, sei lá você quer passar um sentimento e esse sentimento sei lá, digamos que é o ódio ah. aí você faz uma bolinha no ódio e no caso foco é esse sentimento isso vai puxando ganchos, né, para todos os lados né, nesse 360 graus colocando o que tem a ver com esse sentimento sabe, situações outros sentimentos Perfeito. Que, no caso, você vai criar um, como se fosse um, uma teia de coisas que tem a ver com isso e que, no meio dessa, dessa rima, você pode intercalar com essas coisas que tem a ver para não perder o sentido. Sim, com certeza. É... E você pode também criar um, um campo léxico ou, ou, que é a mesma coisa, um universo de palavras do tema que você vai usar. Né? Então, tipo, você vai falar de um tema específico, você já pode esgotar sim. as palavras relativas àquele Aí tema. É, depois é só assim. Sim. Porque são palavras que você não vai usar em outros temas. Sim. É, às vezes você vai usar só naquele tema mesmo, então você já esgota. Sim. sim. Você conhece Marcelo Gugu? Não é nem não até não é como englobar, nem não até não é como no meio da. Não. Vou indicar pra você Marcelo Gugu também. É... Mas depois eu vou dar uma... Cara, o Marcelo Gugu, ele... Acho que vai, vai calhar bastante com o que você está pesquisando e, e tem uma entrevista com ele lá no... Tem um link do, do, do Google Drive lá no grupo de vocês Que tem as lives que eu fiz baixadas Não sei se, se você chegou a ver esse link Não, não entrei ainda não Depois você entra lá, tem várias entrevistas você ouve com o Marcelo Gugu e pesquisa as, as músicas dele, que ele é muito bom nisso, de metáfora. Tem uma que, que ele fala assim, tipo, o nosso, nosso romance é um elefante no, numa loja de cristais, saca? Ele é muito bom na metáfora. Sim, sim. Tem um que ele fala assim. Ele tem uma coisa que ele fala assim. Que... Eu vou dar uma pesquisada também. Mano, pesquisa ele é, ele é incrível. Tem uma que ele fala que o amor que que, que, ela, que ela tem por ele é um bombom com vespas de recheio, tá ligado? Entendi, entendi. Uma hum, coisa ruim, hum. no caso. É, mas é doce, só que a hora que você tá pensando que tá doce, um, tá maluco. Tem um cara que eu quero. Depois eu vou ver. Tem um cara que eu quero lembrar que teve no. Não é poesia acústica, não. Eu esqueci o nome. Aqueles caras que se juntam pra fazer rap, que tá fazendo. É na Pineapple, é. Ah, sei, sei. A última que teve. O Oji, lembrei. Ah, ah sim, sim. Rodrigo Oji. A rima dele. Do... A rima dele no conheço. Tipo, achei muito foda. Tipo, a forma que ele falou de tudo, sabe? Ele é bom. E apesar que eu não lembro tudo que ele falou. Pode crer. Aí depois eu comecei a ouvir o trabalho dele, aí depois algumas coisas eu gostei, alguma coisa achei engraçado. Algumas coisas você gostou e Mas eu achei muito interessante, interessante a rima que ele fez. Ele... engraçado, sei lá, achei que parecia que ele tava brincando. <risos> Pode crer. Ele é, de... ele é meio debochado. Não, é que eu percebi que ele é zoeirinho. Aí foi por isso que eu achei engraçado. É, pode crer. E, e olha só, um amigo meu que nem é da música, ele é advogado, ele, ele gosta muito de mim, sempre me incentiva muito. Ele falou um negócio assim pra mim, ele sempre fica falando, meu, você tem que gravar mais, tem que fazer uma música mais universal e tal. E ele falou uma coisa, tem gente que gosta de sertanejo, tem gente que gosta de rap, tem gente que gosta de rock. Mas uma coisa universal. Todo mundo gosta de humor. Todo mundo gosta de coisa engraçada. Não, sim, sim. Ele vai depender. É que não, é, é dessa parte, tipo. até pra citar aquele Rafa alguma coisa? Esqueci o nome dele. Rafa Moreira? Ele é, vira, vira meme, tá ligado? É, tipo, tem gente que escuta ele porque, óbvio, gosta do som dele, gosta da métrica dele, gosta do flow dele, mas tem gente que escuta ele porque, tipo, ele é um meme da internet, tá ligado? Ele é engraçado. Sim, sim. Tinha uma vez... É... Você que está a interpretação é diferente né, do que essa pessoa sim, que ele está falando. Sim, é. é. Às vezes tem essa parada aí. É... Tem um cara que ele chamava Ivo Mamona. E ele ficou famoso, cara. E ele ficou famoso não porque ele era bom, mas porque ele era um meme vivo, velho. tocando cantando rap. Tenho medo disso acontecer. Vocês acharam que eu sou um meme. <risos> <risos> Cara, esse... Muito medo. <risos> eu faço de forma tão séria. Mas é um medo... Apesar que eu saberia aproveitar. <risos> é um meme... Vamos dizer que é um medo legítimo seu, mas... Mas é um... Sim. Esses memes são tão raros quanto os caras que são tão bons. Que são muito bons, tá ligado? Porque até mesmo que eu percebi, tipo, mim na minha cidade, tipo... Quando eu comecei a fazer rap, na minha cidade o rap já tava tipo meio que, pá, tava tecnicamente estabilizando, né? Porque tem gente na minha cidade em Ponto Seguro onde eu moro, que sei lá, tem 20 mil seguidores e já faz show, né? Uhum. E tipo, e eu, eu, eu ficava sempre observando eles, porque tipo, primeiro que de uma certa forma eu participo dessa cena por estar na cidade. Mas porque tipo, eu não entendia porque eles estavam fazendo tanto sucesso, tá ligado? Se a música que ele fazia mais sucesso, a música que forma tava falando Oscar, nada a ver. Pode crer. Umas coisas, tipo, meu Deus do céu, tava... deve ter um só adolescente ouvindo isso, porque não dá nem pra ouvir. Sim. Também que a minha forma crítica também. Talvez, às vezes, até escuta de pensar, né? O mérito do cara, talvez eu não deveria pensar assim. E tipo. Também porque, tipo, eu nunca me senti é, identificado, sabe? Sim. Eu... Tem pouquíssimos séries que me... eu me identifico, tá ligado? Sim. Porque, tipo, a maioria deles não falam a minha vivência, tá ligado? não falo o que eu sou. Tipo. Às vezes, na verdade, eu acho que eu me sinto invisibilizado Sim. com a maioria dos caras que estão no rap. Sim. E o que, que você tem ouvido Então, tipo, rap? até mesmo... O que eu ouço muito de rap e que é muito minha referência são as raps femininas. Tá ligado? Sim. Algumas do Brasil, e principalmente, tipo, eu ouço muito Nicki Minaj. Eu sempre ouvi Nicki Minaj. Acho ela maravilhosa. Tô consumindo Doja Cat que é também dos Estados Unidos. Conheci a Mona Brutal, devido às batalhas, eu acho ela muito foda, apesar que eu acho que ela batalhando é melhor do que o álbum dela. Uhum. E, tipo, comecei a ouvir o Rashid recentemente, porque eu ouvi a música dele, e si, dele, eu achei muito bonita a forma que ele escreveu, eu, eu, tipo, ouvi mais, porque eu achei bonita, aí depois eu comecei a ouvir pra entender como ele escreveu a música. E também eu gosto do Marechal, principalmente aquela é a Guerra Neguin deixar é, é monstro. Você. Mas eu, eu consumo muito. Você consome muita, muito rap gringo. Isso. Você, você conhece o rap do. Do Rico da Laçan? Conheço. Eu acho o som dele. Já ouviu ele? Então. também. Eu gosto também, porque, de uma certa forma, tem uma identidade diferente, tá ligado? Você ouve, você sabe que é do rico. Pode crer. É, eu, eu ouvi falar dele por uma amiga em comum que me falou dele. Eu ouvi, é, e aí passou uns anos depois, eu vi ele meio que estourando, assim, sabe? E acho massa a forma sim. como ele faz as metáforas E eu, eu também gosto da produ... de quem faz a produção dele Que eu acho um pouco parecido com a Carol Conká assim, o, o peso, o peso dos bombos bu... e Exato. tal Saca? Tem toda uma questão por trás, né? De, de cultural, sabe? Sim, tem um que ele... É, parece... Eu gosto... Sabe? Tem uma rima dele Que ele fala que ele ele falar que ele estava... que que ele chegou longe para quem para quem vendia para quem vendia CD na na Campos, na Campos Elísio e agora está fazendo show na Champs-Élysées. É, a forma como ele fez o jogo de palavras, que Campos Elísio é a rua da Cracolândia em São Paulo, né? E Champs-Élysées. e Champs não sabia não? E, é, e Champs é Champs-Élysées é uma avenida chique de Paris e acho que um dos segredos Sim, é. também da, da metáfora é você captar as coisas em comum né é, e conseguir achar é... porque escrever tem muito a ver é, Lua não com você criar mas com, com o qual você consegue apr aproximar coisas criadas que represente o que você quer dizer por exemplo Campos Elísio e nesse caso, tipo, é como se fosse um código, né? Um código? É, tipo, muita gente que ouviu não entende o que ele tá falando. É, sim, sim, sim. Exatamente. É, tem um outro código também, é, é, do Kamal, que ele, tá, que ele fala... É uma música que ele fez com a Nicida, que chama uh, da, da Onde Você Vem. E ele tá falando que da onde que ele vem, que ele vem da Zona Norte, que ele aprendeu o rap dois de lá, ele fala alguma coisa assim: aprendeu o rap, dois de lá, dois de cá. Pra quem não conhece o Kamal, pare, tá, parece que tá falando da música: dois de lá, dois de cá, como se fosse uma dança, dois pra lá, dois pra cá, alguma coisa assim. Mas ele tá falando do, da, da, da influência do Racionais na formação dele, que é dois de lá, dois de lá, que é da Zona Sul, e dois de cá, que é da Zona Norte onde ele mora. Então, tipo, é, tem muita coisa que, que já está no seu ambiente, que já está no meu ambiente, que já está na cena, que já está no que a gente lê, no que a gente assiste, no que a gente ouve, que nunca foram aproximados. Sim. Que... Aí é né? um jogo da sua mente, você e sua esperteza de, de pegar essa, esses ganchos e né? é. interligar é você garimpar tipo é um é um é um eterno exercício de garimpo sim sim e vou dar uma, uma dica para você é que funciona muito para mim é o seguinte vamos vamos vamos supor a música que você me apresentou agora que você tenha um que você escreveu uma sinopse básica do que você queria dizer Aí beleza, você escreveu uma sinopse tipo assim é, música. É, vou, vou escrever uma bem básica aqui, música que fala sei lá o quão o quão ser humano peraí o quanto ser humano é, está perdido é, Está perdido, o ser humano está perdido Beleza Aí você pode falar isso Só falar isso de uma forma descritiva Como você pode criar uma alegoria também Sei lá criar, Quero criar uma alegoria Aí você marca o um paralelo Quero criar uma alegoria Sei lá Uma história em que um menino de rua Está andando, vagando E, e não acha nem alimento, nem sua família, nem onde dormir. Mas se é uma alegoria, esse menino pode representar essa humanidade toda que você quer dizer. Você pode até escrever a história sem rimar, como se fosse um livro mesmo. Não, claro, né? não escrever sem página, mas escrever duas páginas aí, contando a história. Né? Tipo, você pode resumir. É... E aí, você guarda esse papel no seu bolso. Ou imprime, guarda no seu bolso. É... E, e aí você vai fazer suas coisas, você vai pra faculdade, você vai pro trabalho, você vai pra um show, você vai pro teatro Às vezes você vai ver uma coisa no teatro ou uma coisa no cinema Ou o professor seu fala uma coisa ou alguém te conta uma piada Que tá dentro de, desse, dessa atmosfera que você criou pra sua música Você vai lá e anota Entendeu? Sim então você já está com Você tem lá um, uma, um script Ou uma sinopse Ou um resumo Ou uma ideia de como você quer Abordar o um assunto que você já está anotado você, você fica com aquilo mentalizado Guarda no seu bolso Você está andando Você viu uma cena que tem a ver Você anota a cena, manda o áudio para você mesmo Anota a cena para você não perder E depois você Coloca tudo isso junto quando, na melhor hora, você senta e começa a trabalhar, a lapidar essas, essas linhas, essas ideias. Entendi, depois você destrincha tudo. É, é praticamente um hack, porque o, o que você pode ter destacado espontâneas assim, você jamais vai ter sentado na frente do papel. Entendi. Eu já, já, às vezes eu faço isso, mas não de, de, dessa forma tão elaborada como você falou. Mas, tipo, eu tenho um grupo, depois você falou do grupo do WhatsApp lá com consigo mesmo. Aí ah, eu criei um grupo comigo mesmo. Da hora. Aí eu mando Ou senão, tipo, sei lá, às vezes, quando eu tô treinando pra batalha, mesmo com a é batalhando, eu coloco os beats, né, e fico, tipo, só mandando rima, mandando rima. Aí quando eu vejo que sai é alguma coisa legal, que eu achei interessante, eu falei, pô, velho, isso aqui deve ser aproveitado alguma coisa. Aí eu volto o beat, penso no que eu falei, e mando o áudio pra mim. Da hora. É, esse é o caminho, é o caminho das coisa... pedras. Porque às vezes eu vejo, tipo, batalha, os caras batalhando E eu falo, mano, isso aí deveria dar uma música muito foda, tá ligado? Sim. E geralmente os caras nem fazem isso É A batalha é uma coisa que... que gera a preguiça de escrever Pode ver que muito bons bat... muitos caras bons de batalha não tem nenhum som por... Porque é que se acomoda a criar Eles criam tão rápido e tão bem que se acomodam nisso, às vezes É Esse é o caso que eu... Da, da, da cantora que eu falei, a, a Mona Brutal E tipo, na batalha, tipo, algumas batalhas mesmo dela tipo Tem milhões de views, porque tipo ela, ela assassinou, tá ligado? Sim. E tipo, eu já ouvi o álbum dela O álbum dela tipo é muito bom Mas às vezes, quando você compara, sabe? Tipo, a pessoa batalhando e tipo, o que ela escreve é, parece Às vezes é discrepante <risos> Parece que ela cria melhor sem escrever, né? É, tipo, parece que era melhor tipo, ela mandar um freestyle Pegar o beat, mandar um freestyle e gravar o áudio Pra depois escrever o que falou Sim. É, você já escutou para quem mordeu um cachorro por comida até que eu cheguei longe do MC? Não entendi nem o que você falou. Tá. É, pera, deixa eu escrever aqui. Vou colar aí para você. Tá. Você já escutou esse, esse álbum? Não, depois vou dar uma MC, tá? É... Esse álbum, ele, ele trabalha bastante, de uma forma bastante, é, bastante efetiva com as figuras de linguagem É um Depois certo. eu vou. Então, Depois vai, pode falar. É um bom exemplo. É um bom exemplo de. É, você vai ver como que ele consegue, às vezes. Fala, nossa, meu, olha como ele consegue resumir uma sensação em poucas palavras. Você vai perceber Sim. isso. Sim. É uma coisa tão original que, que passa o que ele quis passar, tipo a ideia, tá ligado? Exato. Vou escrever aqui tudo que eu anotei aqui de referência. Vou jogar aqui no, no chat aqui, você tá Deus, eu o tô... KDR meu Death Note aqui do lado, o Marcelo Gogu em geral, de uma forma geral, né? O é o álbum que eu falei para você, o Gabriel Pensador essa música aqui, Brazuca, tá? Tá anotado. É... Deixa eu ver o que mais que eu marquei aqui. É... Aqui, daí eu vou mandar o que eu escrevi aqui para falando maneiras de testar o que você escreve aqui. Em quatro passos aqui, ó. É, para você não esquecer também, compor é garimpar. Tá, okay. Você sabe que o, o próprio ofício do garimpo, os caras tem caras que garimpam e nunca acham nada. E morre do jeito que garimpou. E tem uns que ficam milionários. Sim. Então é bem esse trabalho assim, tipo, é muito, é, você já tem que entrar ciente que é muito trabalho para pouco resultado, mas às vezes para ter um é. resultado que faça diferença. É acreditar numa utopia. <risos> mas aqui no aqui no, no Brasil, a gente tem uma tendência mais de escrever a obra meio que já na intenção de finalizar e. E pôr num álbum ou pôr na rua. Mas os rappers americanos, eles, tipo assim, para cada álbum de 10 faixas, às vezes tem 100 escritos. Assim. Eles escrevem. Eles não têm esse critério todo que a gente tem, mas eles escrevem em muita quantidade e, e publica pouco disso. É, então, às vezes, a gente não sabe. É Oi? Eles fazem, às vezes, tipo, que nem um ritual, tá ligado? tipo, Eles pegam um período do tempo onde eles se dedicam todo o seu tempo, né, e sua energia para um objetivo, né? Então, tipo, eles trabalham pra caramba para esse objetivo. Sim. Eu, eu lembro que eu vi uma coisa sobre o Frank Ocean, do, quando ele escrevia e tal, o, o álbum dele, ele falou que escreveu em três meses. Sim. É. Mas também deve ser, tipo, três meses trabalhando 24 por 7, né? Tipo, escrevendo bastante, né? Trabalhando, né? Eu não tava tipo, sei lá, na balada usando droga e depois escrevia o que pensava. Sim, tem uns caras desses aí que eles passam um ano, oito, dez, doze horas por dia, escrevendo. Sim, sim. Claro que a realidade deles, desses caras, às vezes, é outra, mas às vezes não também, assim. Tem muitos caras que são é, artistas noia, sabe esses artistas noia que, que abandona a família, trabalham e só escreve e quer gravar? Não precisa chegar nesse extremo, mas é algum desses caras chega nesse extremo. Eu, eu gostei da, da, do método que você me ensinou, da, da parte de escrever bastante, mas tipo, sempre pensar em rima, tá ligado? Escreve o que você quer, faz essa história, escreve as duas páginas, tá ligado? Sim. Eu gostei porque eu não fazia isso, porque geralmente quando eu sento pra escrever, é quando alguma coisa dentro de mim falou, você precisa tá precisando escrever agora. Aí eu começo a escrever, tá ligado? Eu nunca pensei nisso, geralmente já começo a escrever rimando. Sim. Às vezes eu tô tão aflito que tipo, tem tem um, uma música mesmo que eu escrevi tá ligado que tipo saiu eu, eu não corrigi nada nela porque tipo, saiu tudo na hora tá ligado eu parecia um doido eu lembro que eu cheguei em casa tipo meia-noite tipo do rolê ainda né é. e comecei a escrever porque eu precisava escrever e tipo foi parecendo um doido você não um Chico Xavier pitografando <risos> aí depois parou pá aí depois só depois aí eu tipo paro deixo para lá depois só depois de uma semana que eu vou dar uma olhada eu nem fico tipo perdendo meu tempo na hora também sim mas essa parte eu gostei, porque tipo, de uma certa forma, se eu não estiver tão inspirado, né, eu começo a escrever uma história, começo a ver os objetivos, o que eu quero passar com essa música, e vou tentando né, é, é, fazer esse caminho, né, para depois trilhar ele né, e destrinchar o que deve estar, o que não deve estar, como eu vou fazer. né? Exato, você faz depois a sua curadoria. Gostei dessa parte, que isso vai me ajudar bastante, eu acho. Pô, legal, fico feliz. É... Até porque, se você... Quando você tá inspirado, em qual medida a ideia é sua e qual medida a ideia não é sua. Mas tem mais também. O importante é aquela, que você devida aquilo que te inspirou. Às vezes eu tenho essa aspira, tipo, de. Isso que eu escrevo, tipo, a que ponto isso está falando de mim? Porque às vezes é só um sentimento que eu não sei nem de onde vem. Sim. Obrigado. Às vezes é um sentimento pedido é, é para tipo, um existir, tô... pra você. É, tipo, aquele bagulho do Chico, tá ligado? Eu peço, não é eu, isso aqui deve ser um espírito que tá por aqui, querendo que eu fale isso. Porque, tipo, tem coisa mesmo. Eu já escrevi coisas que não tem nada a ver comigo, tá ligado? Eu tenho coisas que eu tenho escrito, que eu tenho um primo também, que ele... Ele, ele é novinho, tá ligado? Mas ele já lançou rap. Assim. Uhum. É até legal. E, tipo, e tem coisa que eu escrevi que eu falei, mano, isso não serve pra mim, não. Isso serve pra ele, porque isso aqui é a vivência do meu primo. Porque isso aqui não é minha vivência, não. Pode crer. Eu até pensei em dar pra ele assim, tipo, a música, sabe, depois mostrar, mas a gente nunca conversou sobre rap. Nunca mesmo. Pô, legal. Ele, ele, ele canta rap também. Sim, enfim. E ele é tipo. Ele é muito inteligente, tá ligado? Porque ele vive 24 horas no notebook, no computador, jogando. Então, tipo, é ele que produz, tá ligado? Ele comprou o microfone, ele produz, ele, ele faz tudo. Ah, que massa, qual é a idade ele? Ele tem 17 de Ué 18. Pô. Legal, cara. Massa. Cola com seu primo, é mano. Você ajuda não, ele, te não. ajuda. É uma coisa que um dia eu vou fazer ainda, falar com ele, é porque eu, sei lá, quando eu conheço... Eu, eu a gente não tem tanta proximidade, a gente era mais junto, mais próximo quando era criança, aí hoje em dia, tipo, ele é jovem já, e eu sou, tipo, um, pra família eu sou um adulto, então a gente não tem tanta proximidade. <risos> Pode crer. Pô, mas legal. Agora que ele só namora e vive no computador, então, tipo, a gente não tem nada a ver mesmo, a gente nem Carro não converso. Pode crer. É, viu? Deu uma, deu uma clareada? Não, não, sim, ajudou. E depois eu vou dar uma treinada e ver se isso me ajuda. É, e pensando no um outro insight aqui, é, você pode ter é, mais de um modus operante, né? Por exemplo, você pode ser o louco que dá uma inspiração, você para no meio do rolê e começa a notar porque a inspiração não tem dia e não tem hora e. A hora que ela vem, é bom que você anote. E também você pode ter o seu momento que, inspirado ou não, você escreve sem, sem dó nem piedade, inspirado ou não. E daí eu você começo. administra. Eu, tipo, geralmente sempre tirava um dia. Praticamente todo dia, à noite, quando eu estava em casa, eu tirava um tempo para escrever. Pra eu sair também para treinar, porque eu sabia que, tipo... Eu sabia que se eu quero fazer isso, eu preciso me aperfeiçoar. E eu sabia que o treino ia me levar a esse aperfeiçoamento exato é pura é pura repetição sim. tem que treinar o nosso cérebro né porque só depois que tipo, você vai fazer aquele bagulho que você falou tá ligado tipo de você criar uma metáfora aqui muito pessoas... que vai ser com um código que poucas pessoas vão entender tá ligado? sim foi seu cérebro assimilando isso E você virou uma máquina que está tá trabalhando Você não entende nem o que você está fazendo Mas seu cérebro sabe, sabe? Exato, é, é igual para cálculo O cálculo já foi feito muito rápido Exato, é, você... é que nem para quem sabe andar de bike Tipo, depois que você aprende a equilibrar a Pedalar e dar uma paradinha e seguir é uma coisa que você vai pensar Você vai pensar no caminho agora Para onde você quer ir com a bike Beleza Essa parte de escrever como código Eu acho massa, eu acho muito legal é legal mesmo. Eu... Porque, tipo, antes de, de escrever rap, eu já gostava, tipo, de numerologia, simbologia, essas coisas, sabe? Tipo, e tal. Eu sempre achei isso muito massa, já li livros sobre. Aí depois, quando eu vi isso, quando eu vi uma vez a Nick Minaj falando isso, sabe? Que ela tá falando, tipo, de... que às vezes ela escreve códigos e ela tem certeza que a maioria das pessoas que ouvem algumas músicas dela não sabe nem do que ela tá falando. Sim. É legal. Eu isso é massa, porque, tipo, é, você lança uma música que talvez pode fazer muito sucesso, mas o nicho vai entender. É que nem ouviu o bagulho do... Tá ligado, de Maia? Né? Sim, sim. Aí tem uma parte no show dele que ele fala, tipo, tá todo mundo tranquilo aí? E, tipo, que no caso, na época, tá todo mundo tranquilo aí, era uma gíria da cadeia que significava tá todo mundo chapado aí <risos> pode crer tá tudo tipo tranquilão tô tranquilão pá. eu achei isso muito fácil falei ó que foda cara <risos> o Tim Maia é, é mestre nisso é, por exemplo a música do, Le, do Leme ao Pontal já ouviu já ele tá querendo dizer que é, me disseram né que, a, que tinha uma época que eles iam cheirar e eles usavam colocavam fazer a carreira no mapa do, do Rio que e a carreira aí é do Leme Pontal entendeu aí do Leme Pontal não tem nada igual muito engraçado muito e, e todo mundo era... canta e a maioria que eu acho uma coisa inocente do Lênia Pontal é, não até igual. lá também eu só quero chocolate tá ligado é... a música da vamos um Guaraná suco de caju goiabada para sobremesa é, isso é muito... Isso, isso que eu acho mais interessante, eu acho, do, do rap, sabe? Sim. Tipo, de você... Porque, obviamente a gente entende também que tem coisa que a gente não pode falar, tá ligado? Sim. Tem coisa... Tem o politicamente incorreto, tem o que não deve ser dito, né? Porque todo mundo sabe é aquela coisa, é né? Todo mundo com o olho aberto, mas ninguém tá vendo, tá ligado? Então, você encontra a forma de falar isso, Sim. sendo que poucas pessoas vão entender e a maioria não vai entender. Sim. E você não, não se compromete. Exato. A sua integridade. É. <risos> Exato. É, o Chico Buarque na ditadura, né? Fez muito isso. Inclusive, eu adoro, eu adoro a maioria das músicas que foram lançadas na época da ditadura militar. Porque eu me fico me perguntando como os militares eram tão burros que não percebiam isso. <risos> quando, tipo, pegava letra eles não percebiam isso. Eu ficava, meu Deus do céu. Pode crer louca, né? Eu até hoje, ouço, quando eu fico meio tipo, me sinto, sei lá, injustiçado pelo sistema. <risos> Vem o meu país, eu ponho música da ditadura militar. Pode crer. Eu ponho um rap pesadíssimo. Pode crer, pô, massa. É... Mas você vê que louco, tipo, provavelmente eles também não entendiam porque a linguagem, a forma de interagir com o mundo inteligente era, era uma e agora é outra. E, a, e agora é óbvio para nós, talvez o que na época não era. Eles não ser contrário... As ideias que aquelas pessoas estavam falando, eles não conseguiam interpretar, porque não fazia parte da realidade deles, tá. então eles não conseguiam entender Também, também. Entendiam de forma simples. Sim, você acabou de dar outro insight interessante também, Eloa. que para você con construir uma imagem mental para a pessoa, para você desenhar com palavras, você tem que ser um conhecedor do código dela, do ambiente dela, né? Interessante isso. Sim. É... Ou uma, um outro código que eu Ah, é... lembrei de um bagulho. Uhum. Mas pode falar, pode falar, já vou escrever. Você não vai esquecer? Não, escrevi. Ah, beleza. Um, um cara que usa um código também muito bem, assim, que tem duplo, um duplo sentido quase que perfeito, é o próprio Gabriel Pensador, na música 2345678, que ele fala que ele vai ligar para a garota. E, e que o cara fala assim, ele fala assim, alô, a Beth tá, ela tá, mas agora, mas ela tá de boca cheia, eu tô comendo, rapaz. ele fala, ah, a hora da refeição é uma hora sagrada, não sei o que, não sei o que lá, que é tipo assim, é, eu quando ouvi isso, era criança, eu realmente entendi que ele ligou para uma mulher que, que era casada e tava na hora da janta. Mas na realidade entendi. ela e o marido estavam fazendo outra coisa. E... Entendi, entendi. Entendi de primeira, Entendeu? E tipo. E meu, e tipo assim, se você não entende o código, vamos dizer assim, pornográfico, você entende a mensagem. E se você entende o código pornográfico, você também entende. Entendi. É aquela mesma coisa, né? Tipo, tem que estar na sua realidade. Exato. Mas é difícil fazer não, um código conseguir. assim, com, du com duplo sentido, tão com tanto encaixe. Sim, sim. Mas de uma certa forma, eu acho que, que esse, esse que você falou, que você falou da música, é algo muito comum. Porque tem muita música que eu ouvia quando era criança, que eu não entendia o que estava falando, dançava, gritava, no com a família, o povo lá achando lindo. E hoje em dia eu ouço e falo, mano, que música pornográfica, tá ligado? <risos> Pode crer. Meus pais dançavam eu um, um negócio desse. Pode crer. Então, só que essas. Tem, por exemplo, as marchinhas de carnaval, por exemplo. Essas músicas tá na cara. Não. Assim, você, cresce, você tá com 12 anos, você não entende. Com 13, você identifica a pornografia. A do Gabriel, Sim. pelo menos. Ainda adulto, eu não tava sacando a malícia. Depois de muito tempo que eu fui sacar e eu já era adulto. Inocente. <risos> <risos> pois é. O, que, o que, que você ia falar? Você falou que eu ia montar? Eu ia falar que. Eu tava tentando lembrar, eu consegui lembrar. Na, ainda na parte do testando, que você falou de escrever frases e tal, mandar pros amigos e falar do sentimento, eu lembrei de uma vivência minha. Que uma vez eu escrevi uma música. Aí, o que eu fiz? Meus amigos, a maioria, a maioria não sabia ainda que eu fazia rap. Aí eu cantava a minha música, eu cantava meu rap nos meus amigos. Meus amigos no meio do rolê, tá ligado? A gente tava lá, a gente tava na balsa, atravessando um rio, e tá eu lá cantando do lado do meu amigo. Só pra ver o que ele ia falar, tá ligado? Tá ligado? Ah, eu já fiz isso bastante. Ah, isso é bom também. É... Até depois eles sacarem que eu tava fazendo rap. Depois de, sei lá, uns seis meses eu falar que eu tô fazendo rap, que eu tô escrevendo. Tipo, às vezes a gente me saca, né, meus amigos. Às vezes, do nada, eu, no grupo dos amigos, eu mando uma música assim, só pra eles ouvirem assim do nada. É, isso aí é também. E é, é falar, tá ligado? Sim. E, tipo, e os meus amigos, eles não gostam de rap, tipo, eles não consomem rap. Isso é um, é um jeito bem é legítimo de. de de testar com legitimidade o efeito do que está fazendo. É, quando você começar a gravar, você pode fazer o seguinte, tipo, depois que eu gravei um álbum, é, na época eu estava trabalhando com outra coisa, além né, de fazer música, eu estava trabalhando numa academia de musculação, e eu pus o meu CD lá e deixava tocar e não falava nada. Aí eu via a reação das pessoas e elas perguntavam, ah, quem é? eu falava ah, é uns caras aí de São Paulo aí que lançaram que lançaram rap agora eu falava como se fosse distante não como se fosse alguém perto de mim na verdade era eu e deixava as pessoas o que elas achavam tá ligado é bom para testar o trabalho né é. tá sendo. <risos> tem alguns que eu nunca falei até hoje <risos> <risos> eu não vejo a hora de gravar o primeiro são apesar que tipo, eu tenho muito problema sabe porque tipo eu entendo que eu não sou cantor tá ligado Sim. Mas não porque eu faço rap, eu entendo que eu não sou cantor porque eu não canto. Sim. Mas, tipo, as pa... que, né? tipo, ter músicas que às vezes tem parte cantada, às vezes tem parte de rap, tá ligado? Mas parte cantada eu evito pra caramba, porque, tipo, primeiro que eu não me sinto seguro e acho que não eu não sei pra cantar. Não. Mas no rap eu tenho, tipo, confiança, tá ligado? Tipo Eu já entendo o... é, como eu devo entrar, tá ligado? Tipo, se eu tenho que ser mais grave, se eu uma voz que tem que ser mais fina nessa parte, tipo, eu já eu consigo... Ter esse controle vocal, tá ligado? Entendo. Mas sobre notas e tal, isso aí pra mim já é uma matemática muito difícil. Pra mim também. Mas com o tempo você pode ir ganhando confiança, você pode fazer testes, mesmo que, mesmo que não, não fique perfeito. Tipo, eu gravei algumas coisas nos últimos tempos cantando, não estudei ainda pra isso, é... mas é uma forma de me incentivar. A estudar, já que eu já gravei já viram E algumas pessoas talvez já não tenham gostado Então eu não posso esquecer de estudar Essa parte No meu caso, assim, depois de 10 anos Fazendo o um rap mais faladinho né Mais de 10 Sim. anos E fora que eu, eu gosto eu, eu gosto do rap falado, tá ligado? Sim. Tipo aqueles rap, o rap falado Que depois entra o refrão, tá ligado? Aí o refrão é cantado Ah, eu também, também curto. Né? Mas, mas que nem a frase que eu, tipo, eu cantei recitei para você hoje, tem parte cantada, tá ligado? Sim. Eu, essa, a parte dela cantar, eu acho que talvez eu conseguiria cantar, mas, tipo, eu ainda não me vejo cantando, sabe? Eu prefiro, eu prefiro chamar uma pessoa que, tipo, que o contexto da música englobe, tipo, o trabalho dessa pessoa, sabe? Sim, eu, eu fiz bastante isso no início. E é... Eu acho legal, acho que fica legal, fica rico, a música fica rica. Sim, também engloba tá, mais pessoas. Pra mim, como antes, como eu falei da minha cidade, da questão da cena do rap, tem muito, mesmo eu falando que eu falei mal, mas tem muita gente boa, tá ligado? Tem muita <risos> gente boa, tá ligado? Que talvez pelas diferenças que essas pessoas já têm, tipo, eu tenho um amigo trans, que ele é rap. E o, e o cara, ele é surreal, tá ligado? Ele, ele foi pra um festival em São Paulo esses dias, Sim. tá ligado? Mas ainda ele é invisibilizado, entende? Sim. Pela, por essas questões do preconceito. Tem som, tem na internet? Oi tem música dele na internet tem ele tem ele lançou um ep esse ano o nome dele é Jack Chan mas vai ser difícil de achar porque o nome dele é Jack Chan <risos> como rap tem mas aí eu eu eu linko depois no grupo Isso, no, no manda, canal manda link para gente a música dele é muito foda tipo é, tipo aqueles rap.. sei lá ele lança muita ideia tá ligado é tipo aquele rap que tipo ele não vende só um produto ele te vende uma ideia tá ligado Aí, dependendo da pessoa, você vai comprar essa ideia ou não, né? Jack Chan. E a... Isso, a forma que ele escreve é muito foda. Eu, eu gosto muito dele. Pô, vou querer, vou querer ver isso aí. Tem uma música mesmo que eu tenho, que se chama Nós Somos a Resistência, que eu não me vejo gravando essa música se eu não chamar ele. Pode querer. Ele e outras pessoas me eu porque, tipo, tá falando sobre centenas de coisas, né? De preconceitos e tal. Sim. E ele, eu acho que, né, ele precisa ter, ter voz, né? E não tem ninguém melhor pra chamar do que ele, né? Pra falar sobre as questões dele. Sim. Porra, da hora demais. Eu tenho, muito, tenho muita vontade, tipo, de lançar um som, tá ligado? Tipo como a painépa faz, sabe? Sim. Mas com um objetivo, tá ligado? O objetivo é esse. Tipo um refrão e a gente vai destrinchar isso e eu e mais alguns raps falando sobre isso. Mas de uma forma também, sei lá, é, heterogênea. Sim, Sabe? sim, é legal. Assim sim, funciona porque, bem. Sim. Porque é importante, que às vezes eu vejo música, mas é muito separada. Até quando você compara, tipo, a painel em si, tá ligado? Sim. Geralmente, sei lá, são sete caras e uma garota. Sim. Sete caras cis. Pode crer. Sete caras cis, sete caras... Então, por exemplo, nem, eu, às vezes eu não, nem vejo muito, porque pra mim todo mundo é igual, tá ligado? <risos> é Pode crer. É, eu tenho essa impressão também, às vezes, que no, que no rap tá, tá tudo igual, e eu penso assim, se você que gosta de rap, se eu que gosto, acha que tá tudo igual, imagina que não gosta. Sim, sim, não é. <risos> eu chamo isso de gourmetização do rap. Pode crer. É... Eu lembro, tem, tem um rap da minha cidade que eu só não gosto disso, porque eu acho que ele representa isso, tá ligado? Porque o que eu falei mal. <risos> ele representa muito isso, ele é o próprio gourmetização tá ligado? Tipo... E fora que ele, ele é meio um personagem, tipo, ele é, ele, e ele cria um personagem como se fosse um personagem pobre da favela, tá ligado? Mas eu conheço ele, mano, eu estudei com ele com oito anos, eu, eu sei que a última coisa que ele é, é pobre, velho. A gente faz engraçado é isso, mas eu acho legal, eu ainda acho que ele é foda, e eu quero que ele cresça muito, porque se ele crescer, quer dizer que o povo da cidade está consumindo, e talvez eu tenha uma oportunidade um dia. <risos> Pode crer. Você é, sabe que... É que esse amigo, seu você conhece Mas se você entrasse na grande cena aí Na primeira divisão No hype, você ia ver que Não muda muito não, que a maioria é personagem também Não, sim Não que não, eu não, não acho isso errado O meu também é um personagem, porque tipo Pra me manter com o microfone na mão Falando pra um monte de gente filho, O Luan não consegue não Eu não consigo fazer isso na faculdade filho. Eu vou apresentar um trabalho Na minha cabeça quando eu vou fazer um trabalho é, Eu sou um ator a, a minha fala é esse artigo E eu tenho que falar tudo isso Porque eu sou um ator, eu sou o melhor ator do mundo Então essa é a minha hora de brilhar Eu faço isso, tá ligado? Eu sou, sou um bom aluno porque eu sou fingido <risos> Pode crer é... Desde o primeiro ano eu fiz isso E ainda assim precisamos de personagens diferentes, vamos dizer assim, né? Sim, vai depender, né? E pensando no que você tá me falando aqui, eu vou te indicar um personagem, um, um rapper francês que se eu indico pra todo mundo. Tô até chato de tanto indicar esse cara aqui que ele é assim, simplesmente sensacional, um personagem único. Vou mandar aqui pra você pesquisar também. Ah. Esse cara aqui, eu ó. Eu acho que. Isso... Porque também, de uma certa forma, você também tira os filtros, tá ligado? Porque tipo isso. É um personagem, mas não deixa de ser uma parte de você, tá ligado? Pode ser uma mentira, mas é uma parte de você. É, exato. Eu tenho um personagem. Oi? E por isso o meu nome de rapper, tá ligado? Não é o meu nome, meu nome artístico, tipo, cuidado artista. Tipo, não é o meu nome, tá ligado? Porque eu sou. Luan é só um garoto que não quer nem ser visto, que quer ficar só na faculdade estudando e quer ganhar uma grana daqui a um tempo. Mas com que estuda. Tipo, meu personagem, não, meu personagem não quer estudar, tipo, foda-se, eu estudo, <risos> eu quero fazer rap, porque isso aqui eu já percebi que vai me levar longe, vai me, vai me levar longe mentalmente. Sim. Qual que é o seu nome artístico? Max. Max? Max. Da hora. É... Se liga, esse, esse cara... Eu ele. Pode falar. Eu uso ele bastante. Uhum. Porque, tipo, eu tenho Problemas com segurança E às vezes pra sair no meu convívio social Ele que tem que sair <risos> É da hora, foi assim que surgiu O, o... o Shade. Não, é, é Eu vi Eu já vi essa parte do web, apesar que o Shade. Os rappers que são ele eu não gosto muito Sim, é Ele é completamente sem filtro algum né? Sim Pesquisa esse cara aí, Stromae Pesquisa o que você puder dele aí e acho que ele é uma identidade que eu vejo assim que falta no, no mundo, enquanto artista assim. É, acho que ele é, esse nome? ele é brasileiro, não? Ele é brasileiro? Não, ele é ele é belga e mora na França, se eu não me engano. Ah, imaginei por causa do nome. É muito massa. Vai Escuta esse cara depois você fala pra mim se eu tô errado. Tá beleza, vou dar uma olhada. Tá? É isso? Pode ser, é nóis Demorou então é, Posso salvar essa aulinha aqui pro pessoal do grupo só? Tudo bem Demorou, Tudo bem Demorou então é, Então, tipo, vamos nos falando então Eu Vou recorrer dar um salve E tá, terça-feira a gente tenta fazer uma outra também dessa Tá ok, tá ok Fechou? É, é terça-feira você falou? Terça, é Ah, sim, beleza até mais, professor. Até, boa então. Noite. Boa noite, um abraço. Depois eu linko o trabalho do meu amigo aí. Vou ficar na guarda. Tá ok. Obrigado e boa noite. Obrigado, boa noite, um abraço.